Saiba a história do Venom da vida real. Ex-funcionário de uma empresa de 5G. Exploradores urbanos do Paquistão são surpreendidos por um demônio cabuloso. Criatura estranha surpreende escoteiros em uma floresta. Algo inacreditável foi encontrado em uma casa abandonada. SpaceX anuncia início da inversão dos polos magnéticos da Terra e possível extinção da raça humana. Há algo estranho morando no Osborne.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 哎啊 oh.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 Look, can you wake up? Hello? Run around. I'll try and chat to her. Hello? Yo, are you bleeding? You're bleeding bad.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 Ma, you see this? No. Holy shit! What, what is, the hell is that? What is happening? You guys see this? <gasps> Este vídeo de apenas 3 segundos causou um grande alvoroço nas redes sociais e o um motivo todos já devem imaginar. Há rumores de que essas imagens foram registradas na Suécia, local onde Michael Jackson estaria morando escondido atualmente, tentando passar desapercebido após assumir uma nova identidade. Afinal, Será que realmente é ele nessas imagens? Será que o maior astro da música pop da humanidade ainda está vivo? Agora uma notícia que lhe causará preocupação. Em um comunicado emitido pelo SpaceX, foi informado que entre 40 e 50 satélites sofreram sérios danos após serem lançados pelo foguete Falcon 9 na empresa no dia 3 de fevereiro. O incidente que se deu no dia seguinte ao lançamento foi resultado de uma tormenta geomagnética, uma perturbação intensa no campo magnético da Terra que pode ser provocada por fortes erupções na superfície solar que liberam toneladas de gases e radiação em alta temperatura no espaço. O comunicado então não informou o prejuízo causado pelo fenômeno. Contudo, segundo o canal TV CNBC, o dano seria de pelo menos 50 milhões de dólares. Será que é o Sol que causará a inversão dos polos magnéticos da Terra? Será que estamos à beira da extinção? Sim. Talvez você não saiba, mas segundo a BBC, há 42 mil anos, o mundo enfrentou alguns séculos de condições apocalípticas causadas por uma inversão dos polos magnéticos da Terra combinada com mudanças no comportamento do Sol. Essa inversão geomagnética desencadeou uma série de eventos dramáticos que têm consequências de longo alcance para o nosso planeta. O que se desenrolou parecia o enredo de um filme de terror. A camada de ozônio foi destruída, tempestades elétricas varreram os trópicos, ventos solares geraram espetáculos de luzes, auroras, o Ártico se espalhou pela América do Norte, os mantos de gelo e geleiras aumentaram e os padrões climáticos mudaram violentamente. Logo, a questão não é se vai acontecer, mas sim quando irá acontecer. Portanto, esteja sempre preparado para o grande dia. Lou homem que vive na Flórida, Estados Unidos, numa manhã escutou um barulho estranho vindo da rua. Após rastrear o som misterioso, veja o que ele encontrou. That's when you thought you've seen everything. captou através do bueiro uma criatura assustadora dentro do esgoto. Agora imagine o tanto de criatura tenebrosa que devem viver nesses esgotos. Muitos animais consomem nesses lugares uma mistura tóxica de lixo orgânico, radioativo, hospitalar, estercos e tudo isso pode resultar em monstros tóxicos bizarros. Venom, um dos maiores inimigos do Homem-Aranha realmente existe? Talvez sim, mas não como a presença apresentado nos filmes da Marvel. Um homem que você vê nesta terrível fotografia é Manuel Eltamirano, um engenheiro espanhol que supostamente trabalhava para a companhia The Mobile em montagem de antenas e sistemas 5G cujo corpo parece ter sido infectado por algo até o momento desconhecido. Alguns têm assegurado que pode ser o efeito da radiação da qual esteve exposto, outros afirmam que este homem teria capacidade de se converter em um verdadeiro monstro. Porém, não há informações suficientes que corroborem algumas dessas teorias, mas você acredita que possa se tratar de uma mutação ou uma patologia real? Você decide.